A Terra é um planeta em permanente transformação. Os processos de mudança global, tanto os naturais como os criados pelo ser humano, afetam o equilíbrio do sistema Terra e, com isso, nossas vidas e as das futuras gerações. Muitas áreas da superfície terrestre são vulneráveis a riscos naturais, tais como terremotos ou tsunamis que são causados por processos dinâmicos na Terra sólida, na atmosfera e na hidrosfera. Além disso, os efeitos das mudanças climáticas, tais como o aumento do nível do mar e os eventos climáticos extremos, são cada vez mais ameaçadores e apresentam um desafio crescente para a humanidade. A geodésia é a ciência que determina a forma da Terra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 e para a descrição do movimento da Terra no espaço. Os sistemas de referência materializados possibilitam a interpretação consistente dos processos de mudança global e o um monitoramento confiável dos impactos das mudanças climáticas. O Sistema Global de Observação Geodésica GIGUS, da Associação Internacional de Geodésia IAG, é uma contribuição colaborativa da Comunidade Geodésica Mundial à observação e ao monitoramento do sistema Terra. O GIGOS trabalha de perto com o serviço da IAG, com a União Geodésica e Geofísica Internacional e com outras organizações interessadas, tais como o Comitê de Especialistas das Nações Unidas sobre a Gestão Global da Informação Geoespacial e seu subcomitê de geodésia. O trabalho dos GIGOS tem uma forte ênfase nas observações geodésicas. A caixa de ferramentas de observação da geodésia inclui diferentes sensores e instrumentos terrestres, aéreos e espaciais. Quando combinados, esses diversos elementos de infraestrutura criam um enorme e completo instrumento geodésico para monitorar o sistema Terra em uma ampla variedade de escalas espaciais e temporais e com uma alta acurácia. A infraestrutura terrestre consiste em uma rede de estações distribuídas no mundo todo que utilizam diferentes técnicas geodésicas. Essas técnicas incluem observações de objetos extragalácticos por VLBI para determinar a orientação da Terra no espaço, Telemetria laser para rastrear satélites e a Lua. DORIS, uma das técnicas para determinação precisa de órbitas de satélite. E, finalmente, observações de satélites dos sistemas globais de navegação por satélite GNSS obtidas a partir de uma densa rede de estações terrestres. Além disso... As técnicas geodésicas por satélite são utilizadas para realizar Medições de gravidade para detectar a distribuição de massas terrestres e suas variações E observações da superfície terrestre, incluindo os oceanos e as camadas de gelo Esses tipos de observação são complementados por medições terrestres, tais como Sensores de gravidade na superfície do planeta que melhoram o conhecimento global do campo de gravidade da Terra. E medições de marégrafos para registrar a altura do nível do mar em relação à costa. Todas estas observações geodésicas são geridas pelos serviços da IAG, a componente mais essencial dos gigos. Esses serviços geram produtos geodésicos fundamentais para a geodésia, assim como para muitas outras aplicações científicas ao coletar e analisar as várias e diversas observações geodésicas. Acurácia e robustez dos produtos, controle de qualidade, pontualidade e processamentos de vanguarda são os aspectos essenciais dos serviços da IAG. O GIGOS trabalha junto com esses serviços para facilitar a geração de produtos geodésicos e advogar os seus benefícios fundamentais para a ciência e a sociedade. Os produtos geodésicos fornecidos pelos serviços da IAG incluem parâmetros de orientação da Terra realizações de sistemas de referência globais e regionais órbitas de satélites Sistemas de altitude, assim como modelos do campo de gravidade da Terra e suas variações temporais. A geodésia fornece importantes dados e produtos para Monitorar variações das camadas de gelo e das geleiras Determinar as altitudes da superfície dos oceanos para monitorar as mudanças no nível do mar monitorar as variações das coordenadas de estações para determinar o movimento das placas tectônicas e as deformações locais da superfície terrestre. A geodésia também propicia a geração de modelos digitais de elevação e de produtos atmosféricos para uma melhor compreensão da termosfera, da ionosfera e da atmosfera neutra. Deste modo, Gigos se empenha em facilitar e possibilitar a produção e o compartilhamento de observações sobre a Terra necessárias para monitorar, mapear e entender as mudanças da forma, da rotação e da distribuição de massas do planeta. As decisões tomadas nos dias de hoje determinarão o bem-estar das futuras gerações. Assim.